Nasce amor no coração, afugenta a dor, liberta a mente de sua prisão, a solidão. Nada mais é indiferente, tudo, agora importa, é diferente, vem chegando, o amor. Dedico ao meu amor, que em breves momentos, estará em meu leito, e transformará, como por encanto, num belo canto os meus gemidos de paixão, não mais espero, apenas vivo, apenas sinto o amor.